Não foi efeito de droga, essa noite toda em claro. Só pesadelo bizarro, foi difícil cochilar. Permaneço muito fora do padrão da sociedade. Isso me incomoda tanto que eu preciso me isolar. Minha mente muito insana, o um mundo muito tosco. Eu só vejo hipocrisia onde isso vai parar. E pra quem apostava que eu seria um desgosto, agora eu sou um homem feito, não preciso mais provar. Numa guerra fria e lenta onde muitos vão morrer, viemos quebrando algemas impostas pelo poder. É crise humanitária, isso não se nega E mesmo que a justiça se faça de cega Eu preciso ter liberdade pra viver Mas já criminalizaram o meu modo de vida E se eu não combater o fascismo do poder A nossa dignidade será perdida Eu preciso ter liberdade pra viver Mas já criminalizaram o meu modo de vida E se eu não combater o fascismo do poder A nossa dignidade será perdida Conspiração, não pira, não concentração Se esquivar limitação Iniciação da elevação Transformação, espiritualização Adaptação, realização o Estado do fluxo enérgico ativo Trazendo resposta a toda questão As ruas te vigiam O mercado te controla O smartphone te espiona Só você que não domina A porra da sua vida todo mundo quer meter E se vira as costas Vários tão pronto pra te fuder Se levanta a mão, monstro agressivo Se afastou é suicida, transtornado e depressivo Nada me assusta pra quem leu somente um livro Essa gente é tão escrota que merece o incentivo Se eles querem guerra mesmo, então daremos a resposta Se matam um de nós, brotam mais dez na mesma hora Propagação sonora, pregação da missa negra Só vim quebrar a regra, se é o ódio que te alegra Eu preciso ter liberdade pra viver Mas já criminalizaram o meu modo de vida E se eu não combater o fascismo do poder A nossa dignidade será perdida